Obrigado por me adicionar, Laís Barros. Pelo que eu estou vendo, você trabalha num hospital. Eu vi você de uniforme nas fotos. É um prazer estar lhe falando. Um abraço aqui de São Paulo e até mais. Tchau, tchau.